Vamos à segunda resposta. Quais as velocidades relativas de cada componente do sistema? O dióxido de nitrogênio e o oxigênio molecular. Na determinação das velocidades relativa, os coeficientes da reação são muito importantes. Por isso, vamos retornar à reação inicial. Observe que os coeficientes estão em cores para facilitar a identificação na equação que você vai construir. A velocidade relativa é a velocidade que você determina a partir da velocidade de outro componente, que já é conhecido. No nosso exemplo, temos que determinar a velocidade dos dois produtos a partir da velocidade de consumo do óxido nítrico. Vamos começar pelo dióxido de nitrogênio. Usaremos a velocidade de consumo do óxido nítrico para determinar a velocidade de produção do dióxido de nitrogênio. Vamos igualar as respectivas equações de velocidade, incluindo os coeficientes. Vamos operar os coeficientes e retirar o fator Δt, porque são comuns aos dois membros da igualdade. O resultado mostra que a velocidade de consumo do óxido nítrico é o dobro da velocidade de produção do dióxido de nitrogênio. Este resultado está de acordo com o coeficiente da reação. A própria equação já informa a proporcionalidade entre as velocidades dos dois componentes. Isso tem origem nas propriedades da cinética, que diz que quanto maior a concentração, maior vai ser a velocidade. Você só tem que associar que concentração é equivalente à quantidade, e os coeficientes representam quantidade de cada componente na reação. Convém lembrar que mol é uma unidade do sistema internacional, S.I. Para a quantidade de matéria. Também convém diferenciar unidade de massa, que é o grama, da unidade de quantidade de mol. A não diferenciação entre ambas unidades é fonte de erro em resultados e experimentações. Então, qual é a velocidade relativa de formação do oxigênio molecular? Observe a relação entre os coeficientes. A reação está mostrando que 2 mols de óxido nítrico equivalem a 1 um mol de oxigênio. Pela estequiometria entre os dois componentes, é de se esperar que metade do valor da velocidade de consumo do óxido nítrico seja igual à velocidade de formação do oxigênio molecular. Temos que construir as equações de velocidade. Para isto, igualamos as duas equações de velocidade entre o óxido nítrico e o oxigênio. Em seguida, operamos os coeficientes. Eliminamos o fator tempo comum a ambos os termos. Obtemos a reação final e introduzimos os valores em suas respectivas unidades. A resposta é concordante com a relação estabelecida, 0,04 mol por litro por minuto. Vamos olhar novamente a reação de velocidade média relativa obtidas neste exemplo. Observe que as velocidades relativas guardam entre si as mesmas relações entre os coeficientes. Essa observação é muito útil para conferir um resultado.